Eu era advogada à época, tinha um escritório na Avenida Rio Branco, de frente, bem de frente para a avenida. E nessa avenida eu fui surpreendida com uma passeata contrária ao divórcio promovida pela Igreja Católica. E eu comecei a verificar, inclusive, porque eu sempre fiz muito direito de família à época, que as mulheres queriam o divórcio, que a oposição da igreja não correspondia à realidade da população brasileira. Fui ao Clube dos Advogados, fui convoquei um encontro com a imprensa para que no dia X as pessoas favoráveis ao divórcio pudessem comparecer, porque ali, naquele momento, estaríamos abrindo a campanha nacional para divórcio. A partir dali nós começamos a, a nos entrelaçar, principalmente mulheres que queriam o divórcio e nos expusemos a fazer um memorial e havia filas de pessoas prontas a assinarem a favor do divórcio, com a igreja ameaçando os parlamentares em todo o país. E a partir desse memorial que foi tirado em uma semana, nós trouxemos do Rio de Janeiro e foi um momento assim retumbante: 16 ônibus, 16 ônibus repletos de divorcistas, diga-se, predominantemente feminino, e a convocação era essa: cada mulher busque o seu estado busque o parlamentar de seu estado. Diga que a mulher quer o divórcio. Diga que isto é medida imperativa de uma sociedade moderna. Diga que o divórcio não vai acabar com a família, que o divórcio não é um escândalo social, tudo que se pregava antes. E foi aquela, foi um momento realmente fantástico a galeria aqui da Câmara dos Deputados onde se deu a votação pelo congresso em si, repleta e faixas e uma minoria de antes divorcista que ficava meio até uh, complicada ali no, em meio àquela população diversista e diga-se, o que havia muito também eram padres circulando por todos os lados, mas as mulheres invadindo os gabinetes e foi um momento assim fulgurante.